Então, vamos pegar do começo. Por que que gerou a pedra no rim? O que que fez gerar essa pedra no rim? Tem as questões orgânicas, tem, né? Questão de alimentação, tem a ver? Tem a ver. Modo de pensar, tem a ver? Tem a ver. Tem um monte de coisas que envolve tá? A questão da pedra nos rins, no meu modo terapêutico de ver, é a ponta do iceberg. Por que gerou essas pedras no rins? Teve algum motivo, teve um caminho o que fez sedimentar tudo aquilo lá então a gente pode trabalhar sim e ajuda bastante, inclusive essa semana em nossos grupos no WhatsApp teve uma, uma das nossas alunas né, colegas que comentou que ela fez o procedimento num cliente dela e de manhãzinha era um menino né, eliminou não sei se foi até Rosinei, Rosinei não sei se foi com você que aconteceu isso que o menino eliminou algumas pedrinhas a questão do medo, rins lembra o rim? Nos cinco elementos, ele está ali no elemento água. Lembra do rim? Vamos pegar aqui os cinco elementos, ó. Cinco elementos, o elemento água, RB, rim e bexiga. Então, para quem tem complicações na área renal, é interessante trabalhar rim e bexiga, entender todo esse fator que está acontecendo. Se ele está menos, dá uma, dá uma potencializada nele. Se ele está trabalhando um pouquinho, coloca metal para fazer ele trabalhar mais. Se ele está trabalhando demais, precisa reduzir a ação dele usando a terra, terra na água, para fazer a contenção.